O Itaú disparou geral e quem não conseguiu, por esse flyer que chegou no e-mail, se ligar na central e isenta 100% um ano para vocês. Até ontem de ontem, ninguém isentava esse cartão, lembra? O Bruno César Cesar Reit cancelou o cartão dele, que ele não podia isentar. O Itaú foi, abriu a mão, tá dando isenção de um ano. Agora, o pão de açúcar. O que aconteceu com o pão de açúcar? Vocês sabem que o Itaú, é, o pão de açúcar, Tava com aquela pontuação de um ponto, um ponto. Então, gastava um real, um ponto. Era o melhor cartão é, do Brasil em termos de pontos e milhas para milheiros, tá? Milheiros. Porque, assim, gente, se vocês vissem o que chegou para mim, vocês caem duro. A quantidade de, de pessoas falando que culpado disso é os milheiros, é fulano, é deu tem nomes. Cara... Cê, cê, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje em São Paulo, só pra vocês terem uma analogia, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Lá em São Paulo, tem o um porteiro, no prédio, tem o um porteiro e tem a, a moça da faxina... Tem os, os ajudantes, os vigias e tal. Quanto mais funcionário tem, mais custo fica para o prédio. Então, o condomínio eleva o valor. O que, que lá em São Paulo estou vendo aqui agora? Portaria eletrônica. Como assim, Leandro? Eles fazem um sistema, a pessoa chega na porta, eles, pela câmera reconhece a pessoa, aí a central entra em contato, se libera ou não, aí libera a pessoa entra. Isso diminui o custo é, junto ao condomínio. Aí eles fazem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí não dá certo, eles vão criando processos. O que acontece com as milhas é a mesma coisa. A Latam bloqueia de um lado, você puxa uma estratégia para cá para conseguir driblar o sistema. Aí o Itaú lança o um cartão desse, você vai lá e dribla o sistema e ganha mais milhas usando o cartão. O que o banco faz? Não aguenta, a pressão ele tira os benefícios. Então o que aconteceu? O Itaú tinha um cartão maravilhoso para quem juntava milhas, 1 um ponto, um real. O que aconteceu? Explodiu. Vocês viram a internet como ficou. O Itaú foi lá e tirou, colocou dólar ao invés de real. E deu o quê? Hoje, ontem não anunciamos, cancelamento em massa. Cancelamento em massa. Ah, mas o cartão é bom. Gente, o cartão é bom para quem não tem cartão bom. Por exemplo, eu vou dar nome para vocês. Você acha que o Clóvis tem cartão pão de açúcar? Vocês acham que eu tenho cartão Pão de Açúcar? Que o Portela tem cartão Pão de Açúcar? Que o Thiago tem Pão de de Açúcar? Que o Kênio tem? Que o Lúcio Jalen tem? Que o Edinho tem? Que o Guilherme tem? Que o Mesquita tem? O Beretta tem? Eu estou dando alguns nomes. Ninguém tem esse cartão Pão de Açúcar. Porque existem cartões melhores que ele. E o que acontece? Esse cartão ele perdeu o poder de ser um cartão bom para milha. O que o Itaú fez? Para não ter cancelamento em massa, o Itaú pegou e disparou isso para os seus clientes. Todos os clientes tinham nada, Shen. Você não tinha nada. Olha o que aconteceu. Você ganhou um ano de anuidade grátis no Pão de Açúcar. Olá, Mário. Estamos muito felizes em compartilhar com você. Saiba que você tem um ano grátis da anuidade do cartão. E não foi só o Mário não, porque eu vou mostrar para vocês aqui. A quantidade de pessoas que receberam esse cartão. Olha aqui. Olha aqui, ó. Eu mostro pra vocês que agora. ali, ó. Olha lá. Quem é esse daqui? Olá, André. Aí, ó. O André recebeu. Quem mais? Aqui, ó. Olha lá. O Carlos recebeu. Tá vendo aí, ó? Quem mais? Deixa eu puxar quem mais aqui. O Carlos. Quem mais? Ih, gente. Tanta coisa. A Bruna recebeu. Olha lá a Bruna choveu isso hoje ó. Mário tá vendo o Itaú disparou geral e quem não conseguiu por esse flyer que chegou no e-mail se ligar na central isenta 100% um ano para vocês até ontem de ontem ninguém isentava esse cartão lembra o Bruno Cesar Hat cancelou o cartão dele porque ele não podia isentar o Itaú foi abriu a mão tá dando isenção de um ano para não perder os clientes desse cartão. Agora eu te pergunto, quem tem um cartão melhor que esse, que pontua 2.2, do Bradesco, do C6 Bank, vai usar esse cartão? Não vai. Dá anuidade grátis, só vai postergar lá na frente o cancelamento para o Itaú. Não, essa estratégia não é legal. Não é legal. Tinha que ter uma outra forma de agradar o cliente a se manter. né? Deu para entender? Então é isso, tá? É, o pão de açúcar voltou atrás aí. E você conseguiu, deixa eu ver aqui? Então, gente, você vê isso daí acontecer, é uma coisa fora do comum. tá? E o Itaú tá migrando os cartões, é, é, Platinum, independente de qual bandeira for, Visa, Master... É, para o Black de todas as formas né então o Itaú tá conseguindo é, atender o cliente para não perder o cartão perder o cliente tá dando Black uma coisa que seria uma para alguns clientes tá geral todo mundo terá Black do Pão de Açúcar né então se você quiser ter um black é só pedir a central que você vai migrar o Black por exemplo o Marcos conseguiu migrar o black dele com apenas 3.300 de limite. 3.300 limite, tá? O Marcos conseguiu a migração do cartão com 3.300, tá bom? Então, sobre o Pão de Açúcar, era essa analogia que eu ia falar com vocês aí, do que está acontecendo hoje, essa explosão aí, com o cartão Platinum e Gold, dando a isenção à anuidade para os clientes aí, 100%. Qualquer um que ligar e pedir a isenção, terá a isenção do cartão do Pão de Açúcar. E como que ficou esse cartão, Leandro? Ele ficou da seguinte forma. Agora, o cartão Platinum do Pão de Açúcar, tá? o cartão Platinum, se você tem ele, o Gold ou Platinum, o Gold funciona a partir do dia 2 de fevereiro dessa forma. 1 um, um dólar, um ponto e meio no dia a dia o Gold. O Platinum, 1 um dólar, 2 pontos a cada dólar gasto no dia a dia é, é, o Platinum. O Gold dentro do Pão de Açúcar Extra e Compre Bem, 3 pontos. O Platinum dentro do Extra, Compre Bem e Pão de Açúcar, 5 pontos. Spread 0 dólar comercial e OF de 5 de 8 fora do país. Validade 12 meses no Gold e 24 meses no Platinum. Tá? Ah, o deságio do cartão se manteve igual para os três: Latam, Azuis, Mais um por Um. Tá bom? Então é isso que aconteceu. Com o cartão... E como que era antes? Cara, é, o Gold perdeu aí, mais ou menos de milhas, 70% das milhas. E o Platinum perdeu 66% das milhas. Então a conversão de milhas de reais para dólar impede que você ganhe 70% na média de milhas a mais. Você vai ganhar 3 mil milhas, 3.500 no dobra, no Gold cinco e600 desculpa 5 6, se dobrar 5 e600 no Gold e se dobrar 7 800 no Platinum contra 20 mil no Gold contra 20 mil no Platinum para o tudo azul tá é bem drástico a situação com milhas para esses cartões só para você ter uma ideia rapidamente aqui e eu quero entrar no, no, no, no ducks só para vocês terem uma ideia, o eu vou usar o dólar 521 tá a conversão de 521. Você vai pegar lá 10 mil reais dividido é 10 mil reais no Gold na versão ainda hoje 10 mil 10 mil pontos azul. Se dobrar 20 mil pontos azul hoje 10 mil dividido por 521 dá 1.919 vezes 1,5 dá 2.878. 2878 vezes 2 dá 5.757 dava 20 mil pontos na versão ainda e por reais então essa é a diferença que você tem de 5 mil milhas contra 20 mil milhas que você deixa de ganhar né então assim é um cartão que quem é, sentia a um prestígio de ganhar muitas milhas perdeu agora tá Inclusive, para usar para pagar boletos, vai sentir um peso grande, tá? Que você, ganhar, você não vai ganhar 5 e 3 pontos, vai ganhar 1,5 um ponto e meio e 2, ok? Então existem cartões melhores que pontuam mais.